E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastano e você tá no canal Bruno Cashback. Hoje a gente tem uma promoçãozinha muito boa, fácil de ganhar 100 reais aí com a Super Digital. Com apenas 5 indicações você completa, no total 100 reais. Então a cada indicação você vai ganhar 20 reais. Facinho de fazer e eu vou te mostrar aqui o banner da promoção vou deixar aqui também o link no card também de alguns vídeos que você pode estar ganhando aí indicando ou baixando aplicativo e diversas formas de você gerar uma renda extra tá beleza então dá uma olhadinha aí no final do vídeo você vê aqui no card aí a gente está aqui na tela do celular você pode ver que é 20 reais por indicação né aí funciona assim ó peça ao seu amigo que te indicou o número de celular que está cadastrado na conta da conta dele super digital. é Então eu vou te mostrar aqui onde você, se caso você não lembre, né, o celular que você gravou, eu já te mostro aqui. Mas aí o que acontece? A pessoa quando for fazer o cadastro, ela tem que botar o seu celular, né, o seu, o, o celular da pessoa que indicou. Aí você preenche o formulário abaixo, né? Você vai abrir a, a conta pessoa que está abrindo a conta e depositar aí 50 reais para ativar a promoção, lembrando que preencher os dados é exatamente como usou no formulário. Então você tem vai preencher o formulário aqui na, na hora da indicação e o mesmo é, nome, nome completo, tudo certinho na hora de, de abrir a conta mesmo pelo aplicativo. E aí pronto eu vou ver em quanto tempo aqui é, você recebe os 20 reais, tá? E os dois ganham, tá? De quem indicou. Então eu acabei de ler aqui no regulamento, né? As partes mais importantes é que normalmente é assim né tem que ser acima de 18 anos outra coisa importante é que, ó: o participante indicante precisa ter conta rápida no super digital há pelo menos 30 dias corridos então se você tá vendo agora pela primeira vez sobre essa conta super digital não vai adiantar você tentar indicar as pessoas você só vai ser indicado mesmo então só vai poder indicar as pessoas que têm mais de 30 dias corridos aí com essa conta aberta tá entendendo e aqui olhando aqui no regulamento não vi exatamente o período aí que eles vão te fazer o pagamento aí dessa indicação Eu eu acredito que pode ser 7 dias úteis ou até no máximo 30 dias, mas não deve passar de 30 dias para receber essa bonificação. E aí voltando, ó, você vai mandar esse link aqui, ó, da super digital, né? Indique super digital. E aí no final dessa página vai aparecer aqui o formulário que a pessoa precisa preencher, nome, e-mail, celular e o celular que ficou e marcar aqui que de declara está ciente aí de todos os dados e tal, né? Então tem que ser os mesmos dados, iguaizinhos aqui na hora de você abrir a conta e você mandar esse formulário. Eu vou te mostrar agora aqui qual é o seu celular que você cadastrou caso você não lembre. Você vai entrar na sua conta aí super digital Olha só, eu ganhei 20 reais já de uma promoção aqui que teve, beleza? Aí você vai clicar aqui em mais e aí você vai em configura configurar conta, seus dados. E aqui em seus dados você vai ver o telefone marcado aqui, o celular que você vai indicar. E aí para vocês não vai estar tá aparecendo meus dados nem do telefone. Caso você queira aí que pegar a minha indicação, é, entra no grupo do Telegram que aí eu passo aí para você mais tranquilamente, eu não vou deixar gravado aqui no vídeo. Pode ser no inbox, eu te mando... O meu número e aí você adiciona aí caso você queira E aí você pode também depois se você já tiver E queira é, mostrar para as pessoas aí como fazer a promoção né Manda é, esse vídeo e manda o seu telefone para a pessoa Indicar aí são cinco pessoas aí rapidinho você consegue completar esses 100 reais Se você curte esse tipo de informação, esse tipo de notícia aí Que vai te gerar um pouquinho, uma renda né, uma renda extra se inscreve aqui no canal porque eu sempre estou postando esse tipo de informação aí que pode te ajudar bastante. E como eu falei também, a gente tem um grupo no Telegram que a gente posta mais promoções aí, coisas mais rápidas que a gente não pode fazer vídeo toda hora, beleza? Então desde já eu estou contando aqui com o seu like. Valeu, até a próxima.